Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Fábio Santini, diretor e fundador da NetEye. A gente tem visto que uh, cada vez mais nós e a nossa equipe está sobrecarregada pela quantidade de, de notificações, de informações, de redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, uh, uh, chamando a nossa atenção a todo momento e ainda tem o telefone apitando, notificando, WhatsApp, etc. Então, cada vez com mais frequência, é muito comum que as pessoas não consigam entregar o que elas uh, estavam programadas para entregar no prazo combinado. Né? Justamente por essa quantidade enorme de distrações que existem hoje em dia. A gente sabe por pesquisas que as pessoas passam pelo menos 20 horas mensais uh, navegando em sites pessoais ou questões não relacionadas ao trabalho, Uh, no horário de trabalho e no ambiente de trabalho. E, e, claro, que é uma estimativa até conservadora, né? 20 horas por mês. Uh, isso significa, para uma empresa de médio porte, R$ 800 mil reais desperdiçados por ano. E em tempos de crise, como estamos agora, com certeza a gente não quer esse valor todo desperdiçado, pelo menos que parte disso uh, vire investimento para a empresa que ela possa melhorar o ambiente até de trabalho, investimento em vendas, etc., ou, ou lucro mesmo, mas não um tanto desperdiçado. Né? Então, vamos, vamos lá, o que, que o NetEye faz? Então Nós resolvemos o problema do tempo desperdiçado e da perda de dados no ambiente de trabalho. E, e como nós fazemos isso? Né? Nós provemos para as empresas, através da nossa solução, mais resultados, fazendo uma edição de software, né, de uso de software, ou seja, a gente consegue dizer exatamente quanto tempo cada pessoa utilizou cada aplicação no seu computador. E não só cada pessoa, cada setor, a empresa toda. A gente consegue entrar no detalhe de dizer uh, do tempo de navegação na internet, que sites utilizou, quanto tempo em cada site, o tempo de utilização de Word, Excel, PowerPoint, os arquivos que com quais trabalhou, quanto tempo cada um, uh, Skype, com que pessoas fez chat ou conversou, uh, enfim, então, uma, um nível bastante detalhado nessa parte de medição de software, que é o nosso módulo de produtividade, em seguida eu vou mostrar ali na prática, e além disso, a gente mostra o tempo ocioso do computador, ou seja, o tempo que o computador não estava sendo utilizado. Então, com tudo isso, a gente consegue mandar os vampiros do tempo, como a gente gosta de brincar, embora, né, afastar eles do, do nosso ambiente de trabalho. A gente também consegue prover mais segurança, é, ou seja, a gente dentro do NetEye, dentro do nosso módulo de segurança, a gente tem uma série de funcionalidades que vão permitir as empresas aplicar a política de segurança da informação, ou seja, como o próprio nome diz, a política normalmente é um documento, é um conjunto de regras, e muitas vezes isso é difícil de uh, garantir que elas realmente aconteçam então se a empresa definir que não é uh, não é permitido utilizar dispositivos USB ou só alguns setores ou só leitura enfim ou controlar os documentos que estão sendo impressos para controlar a de informação também uh, páginas programas permitidos recursos do computador permitidos ou não enfim Uh, essas regras conseguem ser definidas no NetEye e aplicadas na prática com, com bastante facilidade. Então a gente ajuda muitas empresas nesse sentido. A gente também consegue gerar economia. Né? Dentro do nosso módulo de inventário nós temos uma parte muito forte de gestão de licenças de software. Então nós sabemos que atualmente existem muitas auditorias acontecendo por grandes fornecedores de software como Microsoft, Adobe. E outros, uh, então eles conseguindo detectar algum software que não está licenciado dentro das empresas, tem tem uma série de incomodações pela frente, né? uh, e chegando até as multas pesadas que a gente conhece. Então, no NetEye -A, a gente consegue dizer o que está uh, realmente instalado nos, com, nos computadores da empresa, e confrontar isso com o que a empresa adquiriu, né? já que vai vai poder colocar no NetI as licenças de softwares adquiridas e a gente vai fazer essa gestão. Nós também provemos mais transparência. Né? Dentro do nosso módulo de monitoramento, a gente consegue dar para o gestor uma forma de acompanhar a sua equipe em tempo real, né? e, inclusive, inclusive vendo as telas dessas pessoas, se tiver as devidas permissões, lógico. Mas também a gente consegue dar para a equipe de TI acesso remoto aos computadores para que eles possam dar um atendimento mais rápido, fazer um suporte mais rápido e, enfim, deixar os seus usuários mais satisfeitos. Bom, para quem é o NetEye? Nós temos clientes de várias áreas de atuação em todo o Brasil, alguns no exterior também, e de vários portes. Então, como vocês podem ver, a gente tem clientes na área da saúde, na área do governo, na área de indústria, na área da educação, e esses clientes estão espalhados pelo Brasil todo, e a gente está falando de empresas desde 20 computadores até milhares de computadores. Bom, podemos ver o né, NetEye, claro, né? Essa, como, como a gente anunciou, esse é o grande objetivo dessa apresentação, eu vou mostrar o NetEye funcionando aqui, eu vou trocar a tela agora para ir para o console do NetEye e, e vou, vou explicar como fazer tudo isso. Bom, essa tela inicial aqui, que a gente chama de meu NetEye, ela é principalmente serve para dar uma noção de como é que está o desempenho do próprio NetEye no servidor. Essa é uma, uma tela mais útil para a gestão mesmo uh, do NetEye e, e já começa a dar uma, uma noção de quantos usuários estão online ou offline, ou seja, as pessoas que já estão trabalhando nesse momento. Uh, enfim, e tudo isso a gente pode, sempre em cada tela do NetEye, a gente vai ter essa forma de alternar aqui entre o gráfico e os detalhes daquela informação. Uh, antes de seguir adiante, deixa eu explicar um pouquinho rapidamente da arquitetura do NetEye. O NetEye ele é instalado em um servidor, né, o que vocês podem baixar do nosso site. A gente tem uma política para gerenciar até cinco computadores gratuitamente, então vocês podem baixar do site, uh, instalar no servidor ou na máquina que vai fazer o papel de servidor. Vocês vão poder controlar, gerenciar cinco máquinas uh, de forma gratuita, serve principalmente para testar o produto, né? quem está fazendo uma avaliação. Então, falando da arquitetura, a gente instala ele no servidor, ele vai ter um serviço lá que vai receber as informações uh, das estações gerenciadas. Em cada uma dessas estações que a gente deseja gerenciar, a gente vai instalar um agente, que vai ficar disponibilizado junto após a instalação no servidor. E, e essas informações vão ficar guardadas em um banco de dados, e depois a gente vai utilizar a console, que é essa ferramenta que eu vou dar foco hoje para mostrar, para consultar essas informações todas e para interagir com esses computadores. Então, a console em si é a ferramenta de é, vamos dizer assim, trabalho no dia a dia do, do NetEye. Uh, bom, a, gente, a navegação dentro da console ela está dividida entre uh, cinco grandes grupos aqui, que são os módulos do NetEye. E esse item principal, que são questões que não estão ligadas diretamente a um módulo. Mas, por exemplo, eu vindo aqui em usuários, eu já consigo ver alguns usuários que estão online nesse momento. E, ou também poderia ver todos, né, trocando aqui o filtro. Uh, e aqui, nessa tela de, de usuários online, ela é uma tela de certa forma de atalho para chegar em diversas outras informações do NetEye, inclusive em outros módulos. Então, com um o usuário selecionado aqui, eu posso ir uh, lá direto ver a produtividade desse usuário, do módulo produtividade, fazer um, um acesso remoto na, na, naquela máquina, enfim, ver questões de segurança. É um atalho para chegar em todas as outras telas e funcionalidades do, do NetEye. Certo? A gente tem aqui um, uma questão de setores uh, na empresa, então eu já aproveito para explicar o seguinte. No NetEye a gente tem o um conceito que usuários pertencem a setores, e que estações pertencem a, desculpa, pertencem a locais. Então, esses setores e esses locais, eles podem ser é, integrados com AD ou com LDAP, porque normalmente as empresas já têm os agrupamentos dentro desses serviços de, de diretório. E, então, com o NetAI a gente integra isso e, e aí isso vem automaticamente o cadastro para dentro do NetEye e se alguma pessoa trocar de setor, por exemplo, na empresa, automaticamente ela vai trocar aqui dentro do NetShire. Uh, o uso desses agrupamentos no NetShire é bem importante porque vai facilitar análises, uh, enfim, de produtividade, de outras estatísticas e aplicação de regras também. Né? Por exemplo, se a gente quiser definir que algo é permitido uh, somente para um setor, vai ficar fácil. Se tem só uma pessoa que é exceção, enfim, tudo isso vai ficar facilitado. Por isso a gente... Uh, aconselha né que, que seja utilizado esse, esses agrupamentos e essas uh, integrações bom da mesma forma a gente tem setores a gente tem locais né que está ligado às estações para instalar o Neteye nas nas estações da empresa a gente tem um sistema de instalação remota que ele que ele busca os computadores na rede e já faz a instalação além dessa forma dá para ser feito com um script de logon no AD, dá para ser feito com uma GPO ou até manualmente né, em cada estação. Então, tem uma, uma série de formas de distribuir o NetAI na, na estrutura da empresa de forma rápida. Né? Enfim, depois uma série de configurações e tudo mais. Não né? vou entrar em todos os detalhes para que a gente possa ficar dentro do, do tempo combinado aqui. Deixa eu ir então para o módulo de inventário. O que, que, que se propõe o módulo de inventário? se propõe a trazer todas as informações de configuração dos computadores, né? ou seja, tudo que está instalado neles, seja de hardware, seja de software, seja de dispositivos USB, e ainda a gente tem dentro do inventário toda a gestão de licenças de software, como eu comentei na introdução. Então, essa tela inicial aqui, que a gente chama de resumo do inventário, ela traz as principais informações de cada computador. Né? Sempre quando a gente tiver essas listas, como eu estou mostrando aqui, a gente vai ter possibilidade de fazer filtros. Né? Eu quero ver computadores só de um local específico, ou eu quero ver computadores que têm tal sistema operacional, por exemplo, Windows 7 Professional, e, e tem, sei lá, 2 GB de, de memória. Sabe, questões assim a gente vai, vai conseguir utilizar para facilitar a gente fazer as análises que entendemos corretas para encontrar enfim, perfis de computadores que a gente quer fazer upgrade, etc. Uh, como eu falei, essa tela aqui ela é mais um resumo. Quando a gente quer saber mais detalhes uh, de um computador, a gente vai uh, ou clicar duas vezes aqui ou clicar em detalhes. E aí, sim, a gente vai ter toda a configuração daquele computador. Então, processadores, placa-mãe, uh, slots livres, memória também, esse aqui tem 4 GB, tem um slot livre, uh, BIOS, a data da BIOS, disco rígido, placas de rede, placa de som, teclado, as partições, espaço livre, sistema operacional, uh, monitor, enfim, todos os detalhes. Depois, aqui em software, a gente, da mesma forma, tem todos os softwares instalados naquele computador, já com o nome, com, com a versão, a data de instalação. E aqui vale atentar para um seguinte detalhe. Por exemplo, aqui tem o Windows 8, que ele já detectou. Uh, e ele já detectou também o ID e a chave do produto. E ele já está botando aqui um alerta para avisar que essa chave não confere com uma chave que tenha sido adquirida pela empresa de Windows. Né, que já faz parte lá do módulo de, da parte de licenças de software. Então, começa a ficar fácil ter o controle do que realmente está, uh, vamos dizer assim, legalizado, licenciado na empresa e o que, que falta. Então, claro, depois tem análise sobre isso, relatórios, etc. A gente sabe os dispositivos USB que estão conectados nas máquinas também, as impressoras mapeadas em cada uma das máquinas, as atualizações do Windows, né, que é algo bem importante para a gente ter noção se, por exemplo, se é uma atualização de segurança importante, que a gente quer garantir que todas as máquinas tenham rapidamente, facilmente a gente consegue gerar um relatório que mostre quais máquinas têm e quais máquinas não têm. Até, que, até porque a gente pega o KB, que é a forma que a Microsoft identifica cada uma delas, num campo separado, então fica, fica bem fácil. E qualquer modificação que aconteça nessas máquinas, seja de hardware, de software, de USB, a gente pode ser notificado uh, por um alerta do NetEye. Então, o que são esses alertas? Né? Deixa eu clicar aqui. Uh, na, na tela de alertas aqui do NetEye, uh, ela, ela, vai, ela vai vir essas vão aparecer essas notificações e ela funciona parecida com uma caixa de entrada de e-mail, né? Elas vão ficar, ficando marcadas como lidas. Posso pegar um período maior aqui. Uh, então, vai ter outras notificações. E essas notificações elas podem ir para o e-mail de vocês também. Então, basta configurar no NetEye o e-mail que deve ser enviado, que vocês vão receber automaticamente, assim que acontecer qualquer mudança, vocês vão ser avisados. Então, às vezes acontece na máquina ir dormir uma noite com 4 GB de memória e acordar no outro dia com 1 GB só, ou com 2. Tipo, no primeiro momento que ela ligar, no dia seguinte vocês vão receber um e-mail avisando isso. Uh, deixa eu passar aqui na parte, rapidamente, na parte de licenças. Então, só para vocês terem uma noção, essa aqui é uma parte um pouco mais completa e, e exige um pouco mais de, a, de atenção, eu vou passar um pouco rápido para vocês terem uma noção dos nossos controles aqui. Então, desculpa, deixa eu mostrar aqui, a gente já tem alguns softwares que a gente está gerenciando licença, a gente pode categorizar eles, a gente pode ver quantas licenças a gente tem cadastrada, quantas estão em uso... A gente pode associar licenças a computadores específicos. Né? Então, a gente uh, reserva aquela licença para um grupo de computadores, por exemplo. Uh, e depois a gente pode vir aqui nos contratos, que é onde a gente bota a informação de quando a gente adquire a licença, quantas licenças são, quando foi comprado, que tipo de licença é, de quem a gente comprou, se tem custo ou não. Digamos que a gente diga que é um custo mensal, a gente pode colocar aqui o valor mensal ele automaticamente já vai uh, calcular o valor unitário. Se ela tem validade, né? daqui a pouco essa licença vale por um ano só. Então, eu boto a data de, de validade, o NetAI vai me avisar, por exemplo, 30 dias antes para que eu possa renovar. Enfim, é né? uma série de, de controles aqui nesse sentido. E a gente pode chegar no detalhe de cadastrar as chaves uh, que vieram associadas com aquela licença. Então, eu boto a chave, número de série, a gente vai, vai já garantir que isso é, seja é, batido contra o que realmente está instalado nas máquinas. Aqui não vou salvar. Então, enfim, né, aqui é a parte de categorias, né, que eu falei que dá para categorizar. Uh, e a gente pode também associar. Muitas vezes a gente tem um programa, um software que a gente vai gerenciar a licença, mas ele tem variações daquele programa instalado na nomenclatura. Então, aqui a gente pode associar todas essas variações. Então, o 7-Zip é o 465, uh, x64, ou 32, ou outra versão, essa versão 9. E por aí vai, sabe? A gente tem, tem toda essa flexibilidade dentro da nossa gestão de licença. E aqui a gente tem algumas estatísticas interessantes do parque, né, para ver por tamanho de disco, quais são as máquinas que eu tenho. Eu posso montar esse gráfico de várias formas. O espaço livre... Uh, fabricante do processador, enfim, isso facilita para que eu, é, tamanho do disco, para que eu ache facilmente computadores com determinado perfil, né? por exemplo, eu clico na fatia amarela que ele vai me trazer quais são esses computadores, ok? Ah, bom, então eu vou seguir adiante, é, para dar uma noção do módulo de inventário, é, é basicamente isso, eu vou passar para o módulo de produtividade. Bom, gente, o módulo de produtividade, ele se propõe a, a mostrar para os gestores um perfil de uso dos computadores, e quando eu falo um perfil é, é, é dar uma noção, do, uma noção exata, na verdade, do tempo que cada pessoa ou cada computador é utilizado em cada programa, então aqui a gente já tem, já tem um gráfico mostrando um pouco disso. Uh, deixa eu dar um exemplo para vocês, para explicar como isso funciona. A gente vai lá, vai... digamos que uma pessoa chega às 8 da manhã, abre o RP, que é a ferramenta de trabalho dela, e fica com ela aberta até meio dia, quando ela fecha e sai para o almoço. Então, a gente pode pensar que tem 4 horas aí de uso do RP. Porém, a pessoa começou realmente a utilizar o RP, daí chegou um e-mail, que gerou uma... apareceu uma notificação, ela clicou nessa notificação foi para o programa de e-mail, leu aquele e-mail, tinha um link que ela clicou, abriu o navegador, navegou na internet, ficou um tempo, deu uma página, leva a outra, né? a gente sabe como é que é. Uh, daqui a pouco a pessoa levantou, foi tomar um cafezinho, daí encontrou o colega, conversou sobre o final de semana, sobre a praia, etc. E voltou 15 minutos depois para o computador. Ok, então, primeiro que o tempo de uso do RP não foi 4 horas, não foi das 8h30 das oito h meia ele ficou aberto, mas o tempo real de uso foi, vamos dizer, uma hora. Essa é uma hora que o Net vai considerar para montar esse gráfico aqui. E aí também, nesse gráfico, digamos que a gente monte durante a análise o período da manhã dessa pessoa, vai ter o tempo de navegação na internet, o tempo em cada uma daquelas páginas, vai ter o tempo uh, no e-mail, vai ter o assunto dos, dos e-mails que foram trocados e tudo mais. E, enfim, vamos ter esses detalhes. E o tempo que ela ficou no cafezinho, ou seja, mesmo que ela tava lá com, com o RP aberto e estava trabalhando no RP quando ela levantou, a gente vai detectar que não teve uso do computador naquele momento, então vai ter 15 minutos de, de computador ocioso. tá Então, isso está sendo representado nesse gráfico. Como nas outras telas, a gente pode usar a parte da direita aqui para montar Uh, o filtro que a gente entender mais interessante, que a gente quiser analisar, então seja o período, uh, seja o intervalo, a gente pode daqui a pouco desconsiderar o horário do almoço da pessoa, porque enfim, é normal que o horário do almoço tenha computador ocioso, que a pessoa daqui a pouco acesse páginas pessoais, então a gente vai considerar só o horário de trabalho. A gente já está preparado para isso. Uh, a gente pode analisar uh, toda a equipe, a gente pode analisar um setor específico, Uh, deixa eu clicar aqui. a gente pode analisar um computador específico ou um local específico da empresa enfim, então a gente vai montar o gráfico conforme a gente entender melhor para analisar importante essa análise de produtividade aqui não se resume ao gráfico tá, gente? então como nas outras telas a gente vai poder alternar entre o gráfico e os detalhes que geraram esse gráfico e aqui no caso dos detalhes Vão ser todos os programas utilizados uh, pelos usuários, o, o, a descrição de cada um deles, as páginas que foram acessadas, o usuário, o computador. Deixa eu aqui um pouco. Uh, a hora de início de acesso daquela página, daquele programa, até a hora final e o tempo, aqui na coluna, na última coluna que é o tempo, é o tempo real de utilização, que não necessariamente é a diferença da hora que foi aberta e a hora que foi fechado. Então, todos esses detalhes a gente vai ter aqui. E eu sempre posso clicar direto numa fatia da, do gráfico para ver do que, que se trata. Por exemplo, computador ocioso, vou ver que horários que ficou ocioso, qual o tempo total de ociosidade. Posso fazer os filtros aqui também para ver de um usuário específico. Enfim, né? bastante flexibilidade nesse sentido para vocês. Uh, eu posso desconsiderar o tempo ocioso, né, para ver do tempo que o pessoal realmente utilizou, uh, ficou no computador, o que, que mais foi utilizado. E aí é comum, hoje em dia, que cada vez mais o pessoal passe no navegador de internet. Uma, para navegar na internet, propriamente dito, mas também para uh, usar ferramentas de trabalho, porque as ferramentas estão uh, sendo cada vez mais web. É, e estão sendo acessados pelo navegador. Porém, justo injusto considerar uma, numa análise pô, a pessoa ficou um terço do tempo dela útil, digamos assim, navegando na internet. Talvez existam ferramentas de trabalho ali dentro. E por isso a gente tem a possibilidade de analisar programa por programa. Então, eu vou clicar aqui para navegar, o, desculpa, para analisar o navegador de internet. Vou clicar em filtrar. E aí, conforme regras que, eu, que a gente pré-definiu do que, que é... Uh, trabalho, do que, que é pessoal, do que, que é rede social, enfim, as regras a gente mesmo define, o administrador da NetEye, -A, a empresa define, e, e eu vou ver que daquele tempo de navegador de internet, bom, 39% aqui tinha, era a ver com ferramentas de trabalho, uh, conforme as regras que eu defini. Uh, porém, tem uma, uma boa parte aqui, mais de 60%, que pelo menos não está classificado, né? no nosso caso aqui, não tem essa classificação, mas a gente pode criar regrinhas para dizer o que é pessoal, o que não é, enfim, o que é indevido daqui a pouco. Então, vai de, de cada empresa definir isso e utilizar. Okay. Uma outra questão interessante aqui no módulo de produtividade é um conceito que a gente criou de acesso indevido. O que significa isso? A empresa vai... vai deixa eu até entrar aqui no cadastro para mostrar para vocês a empresa vai definir uma lista de palavras-chave, né, como essa lista aqui, uh, que ela considera indevida. Ou seja, se a pessoa acessar uma página, um programa que tenha Facebook no título, o né, NetShare vai considerar indevido. A gente pode criar essas regrinhas também uh, para diferentes grupos. Né? Daqui a pouco, acessar o Facebook é indevido para a empresa inteira, exceto o setor de marketing, né, que trabalha com isso. Então, aqui eu só digo para não aplicar para todos, e eu marco quais setores que essa regra é aplicada. Simples assim, já, ela já está valendo. Quando, é, quando a pessoa acessa essa página ou programa, a né, tia detecta esse acesso indevido, a né, tia gera um alerta, avisando imediatamente o administrador, da, ou enfim, a pessoa responsável daquele setor, uh, daquele acesso indevido. Então, ele gera esse alerta que aparece aqui na console, dando os detalhes aqui do, do acesso, né, acessou a, palavra. a palavra YouTube foi, foi encontrada, né? e além de dar essa descrição e gerar ao vivo, ele anexa uma foto da tela do usuário no momento daquele acesso. Então, vocês vão uh, ficar sabendo na hora e vão ter essa, dizer assim, essa prova contundente para daqui a pouco bater um papo com a pessoa, enfim, conversar, ou depois analisar até quanto tempo está tá sendo tomado de cada uma dessas palavras que aqui a gente tem um gráfico para ver isso. Então, a gente define o período, as palavras vão aparecer aqui. Por exemplo, YouTube foi a palavra mais acessada. Eu clico na fatia e vou ver quem foi que acessou YouTube, quanto tempo, etc. Claro, eu posso montar esse gráfico só de um usuário, só de um setor. Enfim, todas aquelas flexibilidades que a gente já falou. Então, isso é algo que, que o pessoal gosta bastante. Né? E, e claro, esses alertas podem cair direto no e-mail de vocês, né? só, só configurar para isso. Então, para a gente não se estender muito, né? ficar dentro do tempo, eu vou, uh, vou ficar por aqui na parte de produtividade, e, e, e vou passar para o módulo seguinte, que é monitoramento. O módulo de monitoramento, como eu falei no início, ele se propõe, daqui a pouco, acompanhar uh, em tempo real as, como as pessoas estão fazendo ou realizando o seu trabalho. E para isso, a gente tem o que a gente chama de mosaico, que o gestor vai poder selecionar aqui quantas telas simultaneamente ele vai querer ver. Né? Aqui, no caso, a gente tem, tem quatro. E vai poder selecionar que o usuário vai querer acompanhar. Uh, e o tempo de atualização, que aqui no caso está 15 segundos, a cada 15 segundos ele vai lá, vai tirar uma foto nova da tela e vai mostrar aqui. Então, parecendo com aquelas, aqueles sistemas de CFTV, né, que tem um monitor mostrando a imagem de várias câmeras, a gente tem aqui o, uh, das pessoas utilizando seus computadores. Importante ressaltar o seguinte, gente, para poder ver isso aqui, eu até vou entrar aqui em configurações para mostrar isso para vocês. Uh, claro que o gestor vai ter que ter permissão para fazer isso. Então, a gente tem aqui todo um sistema bem completo de, de permissões que vai definir quem pode uh, ver a tela de alguém ou, enfim, fazer acesso remoto e tudo mais, uh, com ou sem permissão do usuário. Então, a gente pode configurar para que sempre peça, apareça uma mensagem na tela do usuário dizendo, olha... O Santini quer acessar teu computador. Você permite? Sim ou não? Se a pessoa der sim, aí eu vou poder ver a tela dela. Se não, não. Então, a gente tem um controle bem amplo nesse sentido para evitar qualquer problema de, de privacidade, etc. Outra questão interessante ligada a permissões é o seguinte. A gente pode no NetEye definir que, uh, por exemplo, todos os gerentes de área têm um acesso ao console do NetEye e que cada um deles possa ver a produtividade ou até fazer o acompanhamento do mosaico ali só da sua equipe, do pessoal que é seu subordinado. Então, por isso também é importante aquele, aquele, aquele gerenciamento pelos setores, né? aquela integração com os setores da empresa. Porque aí facilmente eu digo que o João, é, o gerente financeiro, vai poder acompanhar só quem faz parte do setor financeiro. E daqui a pouco, a parte de inventário é a TI que cuida. Né? A TI vê, não vê a produtividade, mas vê o inventário, faz a gestão de licenças e por aí vai. Então, essa é uma questão bem, bem importante no NetEye também. Uh, bom, ainda falando do monitoramento, aqui ações remotas. Né? Então, a gente tem uma série de, de funcionalidades aqui também, além de ver a tela do, dos usuários, como eu mostrei. Uh, a gente pode fazer um acesso remoto na estação. Então, deixa eu, eu clicar aqui para mostrar para vocês. Aqui é, também pode, pode estar configurado para pedir permissão do usuário antes de acessar, até porque é uma questão bem importante né? uh, para a equipe de, de TI, de suporte, dar um apoio e, e fazer um atendimento a esses usuários. Aqui a gente está no acesso remoto. Tem uma série de controles aqui, né, control de dela a gente pode bloquear o teclado e o mouse do usuário para que só a pessoa que está atendendo utilize, trabalhe. Enfim, ver tela cheia, enfim, questões ligadas à, à performance. Né. A gente tem uma ferramenta muito completa e muito é, é, útil aqui de, de acesso remoto, com uma performance melhor do que ferramentas gratuitas que existem por aí. Uh, a gente pode ver também os arquivos daquela estação e fazer uma, uma transferência de arquivo de um lado para o outro, né? Então, a gente vai ter de um lado o computador local, do outro, do outro o, o computador remoto, vou poder navegar neles, né? A entrar aqui usuários, por exemplo. Uh, aqui da mesma forma. Esse passa aqui não tem nada, enfim, né, fazendo isso eu posso transferir arquivos de um lado para o outro, até para daqui a pouco uh, fazer uma instalação remota, alguma coisa assim. Eu posso, uh, selecionando o arquivo, já mando executar remotamente. Tem uma série de funcionalidades aqui na parte de transferência de arquivo para facilitar a vida de quem dá esse atendimento. A gente consegue ver os processos remotos rodando também, né? Então, rapidamente, como se fosse o gerenciador de tarefas, aí a gente consegue mandar encerrar algum processo aqui, matar, né? A gente vê os programas também que estão rodando na estação naquele momento, consegue mandar fechar, trazer para frente, enfim, uma série de funcionalidades aqui também. Uh, a gente consegue mandar mensagem para os usuários, ou para um grupo, né? Se eu fazer multi seleção aqui, eu mando uma mensagem. Uh, comando da mesma forma, né? então eu posso uh, passar um comando para se executar naquela estação, passar até parâmetros, e se o usuário que está rodando naquela estação não tem permissão para isso, eu posso especificar um usuário sem que vai ter permissão elevada para rodar aquele, aquele comando do, lá na estação do usuário. Reiniciar as máquinas, desligar, enfim. Tudo. Uma série de ações remotas são, são possíveis aqui através do módulo de, de monitoramento. Bom, vou seguir para o módulo de segurança agora. Como eu falei na introdução, o módulo de segurança ele serve principalmente para aplicar a política de segurança da informação da empresa uh, na prática, né? para, na, em todas as, as, as máquinas, os computadores da empresa. Então, o que, que acontece? Aqui a gente vai ter uma série de formas de executar bloqueios, né? então, por exemplo, bloqueio de programas, a gente vai poder dizer se a gente vai trabalhar com blacklist ou whitelist, e aqui no caso né, é, uma, é uma blacklist, ou seja, todos os programas estão autorizados, exceto que estão na lista uh, de regras para serem bloqueados. Né? Então, para bloquear um programa no NetEye é muito simples, a gente vai... Deixa eu pegar o próprio Skype aqui, para mostrar a criação da regra. A gente vai definir a regra, vai dar um nome para ela, a condição é o caminho para o executável, né? conforme está selecionado aqui, podia ser o hash também. A gente usa o asterisco aqui, então qualquer coisa, qualquer caminho que seja terminando com Skype.exe vai cair na regra. A gente poderia definir o horário para dizer, olha, o Skype está uh, bloqueado no horário de trabalho, mas no horário do almoço, quiser usar para falar com algum amigo, família, pode usar. Uh, uma vez definida a regra para aplicar ela é só habilitar a regra aqui ou eu aplico para todos simples assim salvo e já está valendo ou eu desmarco para todos para escolher aqui quais setores ou quais usuários especificamente eu vou marcar para ter aquela regra aplicada tá, então eu fazendo isso marcando salvando deu. o Skype já vai ser bloqueado naqueles os usuários e se tiver o Skype aberto nesse momento, o NetEye já vai matar, já vai fechar. Se a pessoa uh, tentar abrir o Skype depois, ela vai receber uma mensagem, que não é permitido, e no NetEye vai gerar um alerta, deixa eu mostrar aqui, não vou salvar agora, vai gerar um alerta que a pessoa tentou acessar o Skype. Tá? Então, ele, ele vai fazer todo esse controle. Outro detalhe importante é o seguinte, gente não precisa ser programas que acessem a internet como o Skype pode ser um programa que roda local às vezes como um joguinho que a pessoa tem instalou uh, vocês vão poder fazer bloqueio de qualquer programa que rode no computador vale comentar o seguinte às vezes o pessoal na parte deixa eu já trocar para bloqueio de internet que funciona de uma forma parecida mas vezes, o pessoal pensar ah, já tenho Faro já tenho proxy já tenho algo que que bloqueia as páginas que eu não quero permitir que as pessoas utilizem aqui dentro da empresa. Tudo bem, e isso é importante, e deve continuar existindo, só que muitas vezes as pessoas acham formas de acessar aquelas páginas que elas não querem, que elas não deveriam, aliás. Então, existem, eu diria, duas formas clássicas de fazer isso. Uma é... A, acessando a, a rede, a internet, por algum outro caminho, ou seja, conecta o um modem 3G, ou usa a, o 3G do celular, ou conecta no Wi-Fi de algum vizinho, de alguma empresa próxima, alguma coisa assim. Então, está sendo por outro caminho, não está passando pelo Faro, está acessando a página que não, não poderia. E uma segunda forma clássica é instalar aqueles programinhas de... tipo Surf Web e alguns outros programas assim, que eles... Cria uma série de proxies e manda o tráfego por uma série de outros caminhos. Que, como não vai estar acessando direto a página, que seja o Facebook ou qualquer outra, o, o Fire vai autorizar, vai passar e a pessoa vai acessar aquela página que não estava autorizada. Uh, o NetAI faz o bloqueio de internet de uma forma diferente. A gente faz no computador, na estação. Então, se a empresa definiu que o YouTube não pode ser utilizado, por exemplo, uh, não importa se a pessoa está acessando a internet pela internet da empresa ou se daqui a pouco ela está acessando uh, de casa da DSL dela ou, ou alguém que tem um notebook que, que visita cliente, está acessando a internet do cliente. Se a gente definir que aquela máquina que é da empresa não deve acessar tal site uh, e a gente definir que a regra é persistente, ou seja, ela vai funcionar mesmo quando o usuário estiver fora da rede da empresa, ele vai continuar com aquilo bloqueado. Uh, e para essa questão desses programas que se instala para uh, tipo surfweb para achar outros caminhos, a gente pode fazer a blo o bloqueio dele por aqui, pelo bloqueio de programas. Então, o cara nem consegue instalar programas ou aquele programa específico e nem consegue acessar por outros caminhos. Tá? Então essa é a grande diferença do, do bloqueio de internet do NetEye para a maioria das ferramentas que existem por aí. E a regra é simples, né? Também a gente coloca na condição parte do domínio daquele site, ou o domínio inteiro. E o Netgear, enfim pode definir horários também, como a gente viu nos programas, definir para quem se aplica, e o Netgear já vai bloquear aquilo imediatamente. Uh, depois a gente tem um bloqueio de outros dispositivos né, na, do computador. Então a gente pode fazer com que o drive de CD... Deixe de funcionar naqueles computadores, que a pessoa não possa conectar dispositivos de armazenamento, como HD externo, não possa conectar o um modem 3G, bloquear dispositivos da Apple, como iPhone, iPad, desabilitar o Bluetooth, desabilitar o protocolo, na verdade, MTP, que é o protocolo principal que os uh, telefones celulares, os smartphones usam para trocar arquivos com o computador. Então, enfim, é só selecionar o que a gente quer bloquear e marcar aqui embaixo que já vai estar bloqueado. Depois a gente tem bloqueio de dispositivos USB, né, que a gente consegue chegar num nível bem, uh, bem alto aqui, bem detalhado para definir as regras exatamente que a gente quer. Ou seja, a gente pode dizer que primeiro que é liberado, né, todo mundo pode usar dispositivos USB, a gente pode dizer que só... Uh, determinados usuários vão, vão ter o dispositivo usb bloqueado então eu escolho aqui né, salvo é, aqui eu posso selecionar os usuários que vão ter o usb bloqueado como falei marco ali escolho aqui quais são os usuários ou os setores inteiro né e aí eu marquei salvo o, o usb já vai parar de funcionar naqueles naqueles usuários Vou voltar aqui na ação. Uh, eu posso bloquear, de uma forma geral, todos o USB para todo mundo. Uh, ou eu posso chegar no nível de dizer que, por exemplo, a minha pendrive está autorizada no meu computador, uh, porém, se outra pessoa chegar com uma pendrive dela e tentar usar no meu computador, não vai funcionar. Só a minha está autorizada no meu computador. A gente consegue ter um controle dos, por dispositivos. E isso vai funcionar mesmo que seja uma mesma pendrive... Aliás, eu digo uma pendrive do mesmo a marca e modelo do que a minha, por exemplo. Então, a gente detecta tudo que é utilizado na rede, elas vão entrar automaticamente aqui e a gente vai marcar para quem é autorizado e para quem não é. Ok? Deixa eu. Vou deixar isso aqui. Uh, outra questão interessante é que nas políticas de segurança, a gente pode deixar também o uh, uso de USB só para leitura, ou seja, a pessoa vai poder conectar, vai até poder copiar o uso da USB para o computador, mas não do computador para o USB. Então, isso está aqui no, nas políticas de segurança, junto com várias outras, né, que desabilitar desabilidade de gerenciador de tarefas, o prompt do, do comando, né, instalação e remoção de programas, uh, instalação de impressoras, acesso para painel de controle, enfim, uma série de, de possibilidades. E. deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. A, a parte USB que eu estava comentando. Então, desabilitar a gravação, ou seja, vai ficar somente leitura. E, e assim a gente aumenta a segurança dentro da nossa empresa. Para as pessoas que a gente deixar permitido o uso de USB, o Netchive ainda vai registrar todos os arquivos que foram copiados, ou alterados, ou excluídos naquele dispositivo USB. Então, assim vocês vão conseguir detectar. E montar gráficos né como eu montei aqui pode ser por tipo de arquivo por usuário para ver quais usuários mais usam USB e, e copinho arquivos aqui nesse caso tem um usuário só por setor por estação por local uh, deixa eu botar um período maior aqui é tava tá um período mais curto antes Uh, deixa eu botar por o usuário, enfim, né, vai ficar fácil de a gente fazer essas análises. E como eu comentei da outra vez, uh, nessa, nessa tela a gente também pode fazer, a, ir até o detalhe, né? ou clicando aqui ou clicando na fatia, por ah, exemplo, quem é que copiou MP3? Eu vou clicar na fatia azul e já vou ver que data, que horário, que usuário, que arquivo uh, foi, foi utilizado, de MP3, ou enfim, de filmes, e claro, aqui pode ter informação confidencial da empresa. Então, tudo vai estar registrado. Bom, uh, como último item importante na parte de, de segurança do NetEye, a gente tem um, um controle sobre todos os documentos impressos também, trazendo diversas informações, né, como aqui eu montei um gráfico por setor, mas eu poderia montar por usuário. Então eu quero saber o que é essa pessoa aqui que tanto imprimiu, imprimiu. Vou clicar na fatia dela e eu vou ter aqui todos os detalhes de data e hora, qual foi o usuário, de qual setor, de qual computador, tal em tal local, qual o programa que foi utilizado para imprimir, o navegador de internet, o Word, Excel, e, e o nome do documento que foi impresso ou o nome da página, né, ou, ou a página que foi impressa, para qual impressora, se foi preto, e branco, colorido e quantas páginas. Então, controle bastante amplo, sobre impressão. Uh, para quem terceiriza impressão, muitas vezes a empresa só emite a fatura no final do mês com o número de páginas que foram impressas e cobra, mas não dá uma gestão mais detalhada disso. E, às vezes, é, é difícil de contestar aquela fatura também. Como é que a gente vai ter certeza que aquele número está exato? Então, né, a gente vai dar todas essas informações... E para dar volume nas fatias do gráfico, aqui né, a gente vai considerar o número de páginas. Então, aqui, no caso a Karine, foi a que mais imprimiu, não necessariamente o número de documentos, mas em volume, né, em número de páginas. Ok, então, né, de forma resumida, esse é o módulo de segurança. Eu vou passar para o nosso último módulo aqui de desempenho. Rapidamente, a gente vai para as perguntas. Bom, gente, o módulo de desempenho, ele serve aqui principalmente para a gente, quando tem aquela situação que as pessoas pedem, o usuário liga para o setor de TI e diz, ah eu preciso de uma máquina nova, uma máquina mais rápida, etc. Muitas vezes é difícil de avaliar e analisar se aquilo realmente está sendo necessário naquele momento. Então, às vezes até um técnico olha lá, acompanha, vê que não vê nada demais, não vê necessidade, mas talvez. Se a gente pudesse ter um histórico de como é que está o desempenho daquela máquina, a gente poderia ter mais informação para tomar essa decisão. Então, aqui a gente, no modo de desempenho a gente vai poder, uso, poder ver o uso de memória, o uso de processador, vai poder daqui a pouco detectar, olha, realmente utiliza bastante memória. Posso ir lá na produtividade ver que programas essa pessoa utiliza uh, mais. E aí a gente vai ver que é um programa pesado que está rodando lá mesmo, que usa bastante memória e que daqui a pouco não é um programa ligado ao dia-a-dia de trabalho daquela pessoa. Então, desinstala, bloqueia, etc., está resolvido. Ou daqui a pouco é um programa utilizado no trabalho. A gente pode ir no módulo de inventário, ver que tem um slot livre de memória, pegar no estoque um pente de memória, instalar naquela máquina, aumentou, resolveu, beleza. sabe Na verdade, esse conjunto de informações que o NetJai dá vai vai ser a base para a tomada de decisão, né, que é o que a gente realmente precisa de informação para tomar decisão na gestão uh, de TI, na gestão das pessoas dentro da, das nossas empresas. Uh, ficamos à disposição para qualquer, qualquer dúvidas, como comentado. E tenha uma, uma ótima semana. Até a próxima.